Só que o Winnie Cristina escreveu E eu estou aqui para gravar o terceiro unboxing Mas é segundo Porque eu não sei qual deles vai primeiro Se vai o unboxing do Amigo Secreto Ou esse Então vamos ver aí Acabei de receber o meu livrinho O único livro que eu comprei na Black Friday E demorou pencas para chegar Porque o correio veio entregar na minha casa E disse que eu me mudei O que não faz o menor sentido Mas tudo bem Eles entraram em contato comigo depois, né? A equipe do livro fake E falou, não se preocupe, nós iremos enviar o livro de novo E eles enviaram de novo Então eu estou aqui para abrir com vocês Vamos lá, passará ao vídeo, né? Como sempre Gente, que livro bonito! Olha! Ah! Gente, eu tô muito feliz que eu finalmente tenho esse livro nas minhas mãos. eu não queria falar nada, não. Mas está autografado, meu amor! Felicidade indescritível, meu Deus. Se você acompanha meu canal desde o início, você sabe que um dos primeiros vídeos era o 15 livros para 2015. Eu coloquei fake na lista, só que eu nunca tinha comprado o livro. Então como é que eu vou ler o livro se eu não comprei o livro, né? Então eu não li ele em 2015, mas agora eu tenho em 2016. E a meta em 2016, pasmem, senhores, é cumprir a meta de 2015 e de 2014. A de 2014 tá no meu blog e eu vou deixar aqui embaixo os links na descrição da meta de 2015 e da meta de 2014 de leituras. Eu poderia ficar esse vídeo inteiro assim só mostrando meu amor pelo livro mas o vídeo tem que acabar, né? Então espero muito que vocês tenham gostado, não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, assim você recebe todos os conteúdos aí, rapidinho pra você e não se esquece também de acompanhar o Belo vale Escreveu em todas as redes sociais, é, é, é. Também não se esqueça de acompanhar o blog em todas as redes sociais, é tudo o blog que Escreveu, exceto em algum lugar, que eu não lembro agora. Ah, é. O blog. O blog não é blog, ela escreveu. O blog é só ela escreveu.com.br hum. É isso. Tchau!